pessoal acabamos de receber mais produtos na MyOS né é, nós recebemos produtos e nessa aula vamos mostrar mais uma vez como tirar esses produtos da MyOS para Angola pessoal mas a dica é deve ficar na sua cabeça é para você fazer poupança ou seja eu depois eu fazer, vou usar a minha calculadora e vou fazer a vou fazer um cálculo para ver qual das opções eu gastaria mais né essa aqui é a minha conta oficial do Instagram me siga e se for possível se tiver dúvida manda uma mensagem esse é o nosso canal da Arte Angola né estamos aqui crescer graças a Deus e eu peço a você que se inscreva e compartilha sempre os conteúdos né Compartilha com seus amigos, né? partilha com seus familiares e por aí fora pessoal. Vamos ali até a nossa conta da MyOS. Para quem não sabe, eu normalmente, quando estou a usar a MyOS, eu gosto de usar duas abas. Né? Uma em que eu faço as configurações e outra em que eu faço a solicitação ou criar solicitação de envio. Né? Eu vou tentar primeiro tentar enviar as duas mercadorias né para a gente ver quanto seria né e vamos ali selecionar as nossas mercadorias mas antes de selecionar para não falar que o falecido era mal eu vou vos ensinar a poupar mas isso não, não, não, não quer dizer que você vai sempre gastar dinheiro né não mas Antes de você, se calhar, efetuar a solicitação, verifica sempre qual dos preços lhe ficaria mais econômico. Então, clicamos, está em processamento. Vocês podem ver né, que inicialmente vamos pagar 165 dólares, né? Se for nesse caso com a DHL, né? E se nos baixar, vamos ver que temos aí um total de... 165 dólares Pessoal, eu peço a vocês Que não esqueçam esse valor 165 dólares Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou cancelar né? Eu vou regressar para cancelar o envio E vou tentar fazer uma simulação Para saber né? é, Se os dois produtos enviar a cada né? é, Quanto é que eu ia gastar mas eu, para o nosso primeiro produto, para o nosso primeiro produto, aproximadamente vamos dedicar é, 87 dólares, pessoal. Uh, deixa eu verificar: 87 dólares. Né? E é, vamos voltar. Né? Vou abrir outra aba, aliás, para uh, o outro produto. Né? Está em é um processamento, pessoal. Okay. para o nosso primeiro produto eh, inicialmente vamos gastar 34 dólares ah. e o total temos aí um valor de eh, temos aí um total de 51 dólares né? só para vocês terem noção de abrir a minha calculadora né eu vou abrir a calculadora e vou fazer o cálculo né eh, para saber quanto é que eu vou gastar, vou fazer assim: 51, né, que é o meu valor é, desta mercadoria, mais, é, mais 87 dólares. Né? 87 dólares, vamos ver quando é que nos dá, vai dar 138. Né? É, nós, uh, o nosso total uh, bateu aproximadamente, ou seja, vamos fazer uma diferença para saber quanto de poupança nós teremos, né? tendo em conta que nossa uh, conta anterior bateu uh, 160 e é, temos uma diferença de 30 dólares, já dá para fazer alguma coisa, então pessoal sempre que tiverem que fazer compra é, verifiquem se estão a gastar menos ou mais, né? se tiver a gastar mais então procura um método ou um mecanismo para você economizar na hora de você pegar o produto da MyOS e enviar para Angola né porque melhor do que gastar uh, muito poupar é melhor depois de analisar tudo pessoal eu vou clicar em enviar agora né eu vou confirmar o envio está em processamento pessoal vamos aguardar é, eu gostaria de relembrar Olá pessoal o nosso envio foi bem sucedido okay? É, temos ali dois, duas mercadorias para receber em Angola e quando a gente receber eu vou mostrar para vocês então fiquem com essa dica para você gastar menos tá ali o pedido que a gente fez né esses dois últimos pedidos já recebemos em, em Angola assim que puder também vamos publicar o vídeo né estamos aí na fase da edição pessoal nós temos um grupo no telegram onde a gente partilha ideias de negócio digital e partilhamos conhecimento para quem deseja, é, deseja crescer no mundo digital. Se inscreva no nosso canal, não seja ingrato pelo conteúdo que nós temos feito para agradecer ou crescer o teu conhecimento. É, entra no nosso grupo e vamos debater ou compartilhar conhecimento no mundo digital. Minha página oficial pode mandar uma mensagem normal e eu vou responder normalmente. Meu nome é Abel Pedro Samba e um forte abraço!